Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje trazendo o um tutorial da música Geovágire da Aline Barros. A música tá em dó maior, aí bem tranquila de tocar, ok? Cifra na descrição. E lembre-se, se você quiser ser meu aluno, link também na descrição, tá bom? Bom, é, a gente vai começar aqui com a introdução, tá? Que é dó maior, lá menor, mi menor. E ré, ok. Não esquece de deixar o seu like, e se inscrever no canal, ok. Sobre o dó, a gente vai fazer aqui, ó. Então ó, é mi, mi, mi, ré, mi. Vai pro lá menor. Na mão direita você vai fazer mi, mi, mi, ré, mi, ré, dó, ré, ré. Cai no si você cair no Si aqui, você vai fazer Mi menor na mão, direita, na mão esquerda, tá? Aí vai ter uma frasezinha aqui que vai fazer assim, ó. Isso aqui, pra cair no Ré, é Sol, Si, Dó, Si, aí você vai cair no Ré, tá? Mão esquerda, mão direita vai cair no Lá. Lá, Sol, Fá sustenido. Essa é a primeira parte da introdução. Vou fazer devagar agora, pra você ir pegando, ó. Lá menor, cai no Mi menor, vai fazer essa frase, ó. cai no Ré, ok, aí vai para a segunda vez da introdução, que é quase igual, né, ó. segunda vez vai ser Dó de novo. menor, caindo aqui no mi menor, né? E aí finaliza aqui, ó, si, dó, lá, tá? Que aí vai ser sobre o acorde de ré, ok? Vou fazer uma vez devagar aqui, tá? Sem parar e a gente cai para a parte cantada. Vamos lá. Agora você vai tocar Sol maior, tá? O fogo não me queima. Nas águas não vou afundar. Seguro o Sol, tá vendo? Pois, aí vai vir Dó, estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado, Sol. No esconderijo. Dó. Não Estou sozinho. Tu estás comigo. Seguro dó. Temer por quê? Vamos só segurando os acordes ré. Se eu estou mi menor, guardado por quem nunca si menor perdeu batalhas. Dó de novo. Seu nome é ré. Jeová sol, irás prover de novo, eu creio em ti. Agora vem outra parte do haja o que houver, né? Dó, haja o que houver. Ré, venha o que vier. Sol, irás prover de novo, eu creio em ti. Volta para o Dó. Eu não, é, eu não vivo o que vejo. Ré, vivo o que creio iras prover de novo, sol, eu creio em ti, tá? Basicamente, ela é bem tranquila, tá? Eu tô fazendo aqui a pulsação, né? Na música mesmo, eles fazem aqui, tá? Um acorde sus dois, tá? Sol sus dois, ó. Aí, é, é dó sus dois, Pode ser aqui ou pode ser aqui, ó. Que fica mais parecido, né? Tá vendo? Aí, ó. Só na suavidade, tá? Mas aí, se você não quiser usar os dois, pode usar a tríade normal, ó. Aí vai entrar de novo, tá? O fogo não me queima Aqui nessa segunda parte muda um pouquinho os acordes, tá? Ó, então entra, né? Sol, o fogo não me queima Nas águas não vou afundar Aí aqui vai entrar um sol com sino, pois, ó Pois, aí cai no dó, estás comigo Não estou sozinho Agora vai vir um mi menor, né? Eu estou guardado, tá vendo? Sol no esconderijo. Não estou sozinho. Dó. Lá menor. Tu estás comigo, tá? Só mudou isso. Tá? aqui volta a temer, por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, vamos dar uma adiantada, né? Dó, seu nome é Ré, Jeovagire, irás prover de novo, eu crente. aí vem Ajo que houver, ágil que houver, vem o que vier, irás prover. Aí agora vai vir aqui um solinho, tá? Que eu vou passar para vocês aqui é só uma basezinha, né? Esse solinho aqui vai ser o seguinte: é dó, um, dois, três, quatro, ré, tá? Aí mi menor, um, dois, três, quatro, tá vendo? Aí volta, tá? Então, um, beleza, é isso aqui, tá? Um, dois, três, quatro, um. Dois, três, quatro, um. Dois, três, quatro, um. Dois, três, quatro nesse tempo, tá? E aí dá para você fazer um solinho aqui que é Mi, fá sustenido, mi, fá sustenido. Sol, Dó, Si, tá? Devagarzinho, ó. Tá, esbarradinho aqui, mas acontece. Vamos lá. Tá bom? Então... Dentro dessa ideia aqui, tá, você vai fazer, né? Aí vem, né? A tempestade Vamos pegar essa parte aqui agora Essa outra parte é Dó A tempestade Ré O vento forte Mi menor não vão roubar a minha fé, si menor, em ti, meu Deus. Aí volta. Dó, a tempestade, ré, o, te o vento forte, mi menor. Não vão roubar a minha fé, si menor, em ti, meu Deus. Beleza? Aí vai fazer isso aqui três vezes, tá? Na quarta você vai terminar o em ti, meu Deus, em dó, tá? Então... A tempestade O vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus Dó Em ti, meu Deus Ré Em ti, meu Deus Mi menor E aí cai no sol Caiu no sol aqui, já tá acabando a música, né? Aí você volta pro temer por quê? Temer por quê? Se eu estou Guardado por Nunca, nunca, perdeu batalhas, eu não sei cantar muito bem a música, tá? <risos> seu nome é... Gente, é só isso aqui, música super tranquila, cifra tá na descrição, tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí embaixo de onde você tá assistindo esse vídeo, tá? De onde você tá assistindo esse tutorial, de que cidade, qual é seu nome para depois eu mandar um salve para você. Quem quiser se tornar meu aluno, link na descrição, tá, desse vídeo. E eu coloquei aí também uma indicação de aula de canto para quem quiser cantar, tem uma indicação aí na descrição desse vídeo, tá? Ele me deu aula, apesar de eu não cantar nada, né? Mas ele me deu aula, tá? Muito tempo, é, antes de eu perder minha voz e graças aos ensinamentos dele, eu cantei muito tempo na igreja, né? E depois que eu perdi a voz por causa do Covid, eu não cantei mais, né? Mas ele é muito bom, tá? E tá aí na descrição o link aí do curso do meu, né, professor, tá bom? Fico aqui agradecido por você ter assistido esse vídeo, tá? E mais uma vez, espero você lá no meu curso, tá? Como meu aluno, tendo suporte diretamente comigo. Lembre-se, link na descrição, hein? Tchau e até o próximo vídeo.